Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer, pessoal, uma tapioca aqui básica, tá? É a chamada Romeu e Julieta, tá certo? Nós vamos precisar para isso da, far... da, da goma, né? Que no... A goma nada mais é do que uma farinha... <risos> uma farinha molhada, mas é uma goma, tá? Preparada já, vendida em casas especializadas do Norte, tá? É... Ou em feiras, né? Feiras livres também às vezes você encontra, tá certo? Nós vamos precisar do sal para temperar a goma, a goma ela é vendida assim, tá pessoal? De meio quilo, pode ser um quilo, tá? você encontra ela já prontinha, a única coisa que você vai precisar é de peneirar ela, tá certo? Nós vamos precisar, lógico, da goiabada e do queijo Minas, tá certo? Tá, e nós vamos precisar também de uma frigideira, tá? Nós vamos precisar de uma vasilha e uma peneira. Essa peneira você encontra é, em casas também, assim, de armarinho, né? E lojas de departamento é, pra, de, de coisas para o ar, tá bom? uma espátula, de preferência de plástico, para não arranhar a frigideira, tá bom? Então, vamos lá? Vamos, vamos para o... Pro os afazeres? Então vamos para o primeiro passo pessoal. A primeira coisa que a gente tem que fazer é peneirar, é peneirar a goma. Eu não vou fazer muita coisa porque é só para fazer uma tapioquinha mesmo. Então essa quantidade aqui já é o suficiente, tá? A gente vai peneirar a goma. Então, com uma peneirada, agora nós vamos aquecer a frigideira, enquanto a frigideira está aquecendo, a gente vai colocando aqui o sal a gosto, eu estou usando aqui o sal da Índia, tá? mas pode ser qualquer sal, dá uma sacudida. A gente prepara aqui o queijo, aqui a gente prepara o queijinho que a gente vai usar. O queijo pode ser uma fatiazinha assim, tá pessoal? Duas fatias dessas, dependendo do tamanho da tapioca que você vai fazer, tá? Aqui tá o queijo e a goiabada que nós vamos utilizar, tá certo? A frigideira já está aquecida, nós vamos colocar a goma. Espera ela aquecer um pouquinho, tá? Dá uma viradinha nela pessoal, para ela aquecer um pouquinho do lado de cá também, tá? Uma coisa bem rápida. Só para pegar um calor mesmo, aí agora a gente vira ela novamente e coloca o ingrediente que é o queijo e, e a goiabada, agora nós vamos utilizar a espátula para virar, tá? Deixa ela aquecer um pouco, tá, pessoal? Pra derreter um pouco o queijo. Isso com fogo baixo. O fogo tem que estar tá baixo. Apaga-se o fogo. Está pronta. Aqui está a tapioquinha Romeu e Julieta. Tá? Então... Para você que assistiu o vídeo, muito obrigado. Não esqueça, se você gostar do seu like, e gostando do canal, se inscreva, tá bom? Um abraço, fica com Deus, até a próxima.